Olá pessoas, eu sou a Lívia Leite, este é o Isso Não Cai na Prova. Seja bem-vinda ou bem-vindo se essa é a primeira vez que você cai aqui por um vídeo, né? Chegou por esse vídeo, nós temos vários outros vídeos aí para você assistir, que se você curtir, eu espero que você lembre de dar o like e também de se inscrever para acompanhar os nossos vídeos semanais. Hoje a gente vai falar sobre objeto de estudo. Música Se você já é familiarizado com alguma área de ciência, sabe exatamente o que é objeto de estudo, talvez não tenha, assim, tanta relevância para você esse vídeo, mas se você não sabe ou está começando a fazer, de repente, uma universidade, ah, vai ser mais... eu vou tentar esclarecer o que significa um objeto de estudo com uma linguagem um pouco mais acessível. Tá? É, eu vejo que você, a maioria dos estudantes, para você que não sabe, eu ensino no ensino, né, no ensino básico, também. E eu vejo que muitos estudantes sequer ouviram falar o que significa objeto de estudo. E quando eu vou dar a minha disciplina, né, quando eu vou dar a minha aula, eu tenho que explicar o que é objeto de estudo. E eu sei, eu enquanto cientista social, sei que não é só a minha ciência que tem um objeto de estudo. Que todas as outras disciplinas de ciência que eles têm, né, voltadas para ciências que eles têm, tem objeto de estudo, mas que muitas vezes eles não chegaram a saber que era o objeto de estudo, ou seja, eles estão vendo o tempo todo os objetos de estudos de cada ciência, mas não sabem que aquilo ali é objeto de estudo. Então é importante, principalmente para quem está começando na universidade ou quem não tem interesse em ir para a universidade, mas que de repente ouve falar objeto de estudo, saber o que é essa delimitação do objeto de estudo. O objeto de estudo em si é um eixo certo? É um eixo que eu posso pesquisar, é um recorte dentro da minha área que eu posso pesquisar. A forma de aprender qual é a, o grande tema, o grande objeto de estudo é de fato quando a gente está estudando lá todas as disciplinas, todas as temáticas. Eu vou dar um exemplo da minha área para ficar um pouco, tentar ficar um pouco mais claro. Como eu sou formada em Ciências Sociais, os três pilares básicos das Ciências Sociais são Sociologia, Antropologia e Ciência Política. E cada uma dessas tem um objeto de estudo diferente. Na ciência política, a gente estuda sobre os sistemas, as organizações políticas e os processos políticos. Mas para eu saber o que são os sistemas, as organizações e os processos, eu preciso ler vários autores, entender sobre o que é poder, relação de Estado, o que são os sistemas políticos, formas de governo, etc. A partir daí, eu consigo entender a gama de temas que eu tenho para fazer um recorte do meu objeto de estudo. Já em sociologia, o objeto de estudo da sociologia são os fenômenos sociais, as interações dos indivíduos, as relações que eles criam através dessas interações e os fenômenos gerados através dessas relações. Para eu estudar né, saber o que, que eu posso estudar em sociologia, saber o que é isso na prática, eu preciso ver vários autores da área de sociologia para eu compreender a diversidade de temas que eu posso trabalhar, né? Por que, que eu posso trabalhar estudando segurança? Por que, que eu posso trabalhar estudando educação? Ou que eu, o que eu posso trabalhar estudando é, sobre saúde? Né? Então, onde a, a minha temática, o meu objeto de estudo consegue chegar sem tomar conta de outros objetos de estudo. O que é que isso significa? Se eu estou estudando saúde, saúde, não é um objeto de estudo. certo? Sociedade não é um objeto de estudo. É apenas um campo, é uma área, é um tema muito amplo. E dentro da área de saúde, você pode ter o pessoal da medicina, mas aí você tem também o pessoal da sociologia. A sociologia tem que saber exatamente qual é o objeto de estudo dela, ali dentro da temática de saúde, para não acabar é, é, tentando tomar lugar ou tentando fazer a outra ciência. Então a gente tem essas delimitações, a ciência ela é bastante fragmentada. Eu não falei do terceiro pilar, né, que é o da antropologia, mas o objeto de estudo da antropologia é justamente a forma dos seres humanos e as, as formas humanas de produzir cultura né, e as diferentes culturas. Então, a gente sempre trabalha os comparativos, as diferenças e as semelhanças entre essas culturas para compreender como elas se desenvolveram. A gente estuda desde a origem ao seu desenvolvimento, desde as suas semelhanças, as diferenças entre essas culturas. A gente nunca diz que uma cultura é mais importante ou melhor, ou mais evoluída do que a outra. Em antropologia, a gente começa a aprender que elas apenas são diferentes e que elas possuem algumas semelhanças. Mas, para eu poder afirmar tudo isso, eu preciso saber o que é cultura, eu preciso saber como se desenvolve, quais são as estruturas, instituições sociais. Todos esses termos eu vou aprender também fazendo as leituras dentro da minha área, com pesquisadores que já sabem o que é a minha ciência e como ela se desenvolve. E aí eu posso, a partir da, da, do meu objeto de estudo, delimitar os meus recortes, né? Ou seja, eu tenho um objeto de estudo, eu sei o que a minha ciência pode pesquisar, as temáticas que eu posso ali pesquisar, e aí eu posso fazer um recorte. Seja de tempo, vou estudar isso de ano X a ano Y, dentro de um determinado espaço, ou que seja região, que seja uma escola, que seja um país, dependendo do tamanho da tua temática, eu vou fazendo recortes do meu objeto de estudo. Então eu tenho um grande objeto dentro da minha ciência, e aí isso me dá possibilidades de ir fazendo recortes dessa ciência. Deu para ficar claro que é objeto de estudo? Deu para ficar claro que absolutamente, mesmo que você não saiba, absolutamente todas as ciências têm um objeto de estudo a ser definido. E, às vezes, a gente só não sabe, mas ela tem um objeto de estudo definido, onde ela não pode transpassar e acabar tocando. Ela vai tocar de vez em quando em outras ciências, mas aí ela precisa o quê? Precisa buscar autores daquela outra ciência. Ou seja, se eu tenho aqui Sociologia e ela chegou muito perto da Psicologia, em algumas situações, talvez eu precise recorrer a autores da psicologia para incrementar a minha pesquisa. Eu estou falando isso a nível de graduação, de mestrado e também de doutorado. Com, obviamente níveis diferentes do que eu posso pesquisar e complexidades diferentes, mas isso a gente pode deixar para um outro vídeo. Se você quer saber mais sobre como se divide isso na universidade, né, como é que se dá esse ensino dessas disciplinas, como é que eu reconheço esse objeto de estudo a partir do ensino, o que, que significa pesquisa, o que significa extensão, a gente tem um vídeo aqui e também tem uma live que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas se você quer falar mais sobre assunto de universidade, se você quer falar mais sobre o assunto de ciência, também comenta aqui e sugere temas. Beijo, pessoa, boa semana pra vocês e tchau!